Olá, alunos e alunas, tudo bem? Na unidade 4, aquisição da linguagem oral e escrita, nós pudemos ver algumas propostas didáticas que ajudam as crianças nesse processo de alfabetização e letramento. Eu trouxe aqui para vocês mais algumas. A primeira delas é que a criança precisa identificar é a palavra que representa a imagem. Né, que está desenhada ali. Então, palavras bem parecidas e a criança precisa estar identificando. Né? Nesse caso, sol. E aí, ela pode usar, colocar um grampinho, um botão, marcar um X, da forma que a professora orientar. Em seguida, essa criança pode utilizar, por exemplo, letras do alfabeto móvel, para escrever essa, essa palavra. Ela pode escrever essa palavra no quadro, no caderno. Ela pode fazer a leitura. O importante de todas essas atividades é que vocês explorem ao máximo, né? É, utilizando ela de inúmeras formas que vocês possam incluir essas palavras num texto, na escrita de um texto coletivo. E sempre lembrando de trabalhar a questão da oralidade, da leitura e da escrita, que são eixos do processo de alfabetização. Outro exemplo de atividade que eu trouxe para vocês seria aqui que a criança precisa identificar a sílaba inicial da imagem. Então, nesse caso, pássaro, né? Então, a criança marca lá sempre né fazendo todos os encaminhamentos e aproveitando ao máximo essa atividade é, outro exemplo é esse aqui que a criança é, tem a imagem e tem uma letra ou uma sílaba né no caso aqui essa é uma letra e que também é uma sílaba e essa aqui né que é é uma sílaba então ela precisa identificar Aonde que está essa sílaba representada aqui? No caso urso, a palavra tem quantas sílabas? Uma, duas? Aonde que fica a sílaba ur? É na primeira ou na segunda? Então a criança também vai estar identificando e assim com tantas outras né, palavras maiores com mais sílabas vocês podem estar trabalhando. Outro exemplo seria essa que trabalha aqui já a questão ortográfica. Então, ferro se escreve com R ou com dois R's? Então, a criança pode escrever aqui, depois escrever uma frase, né? E assim, tantas outras possibilidades que o professor pode estar encaminhando. Né? Aqui, olha, se escreve com M ou com N. E assim, a gente vai trabalhando, né? ajudando essa criança nesse processo. E durante todo esse processo, a criança pode cometer alguns erros. E é bem importante que o professor trabalhe essa questão de uma maneira positiva. Porque a criança, é, quando ela erra, é uma tentativa de acerto. Ela não está não fazendo de propósito, né? Ah, esse aqui eu quero errar, né? É igual vocês numa prova, vocês... Não sabem, às vezes, a resposta, mas vocês tentam, escrevem algumas outras coisas que vocês lembram no intuito que o professor considere. A criança também, ela faz um esforço para conseguir acertar. Então, nesse momento de correção, de avaliação né, dessas tentativas da criança, é importante que o professor considere como que essa criança pensou para chegar naquela resposta? E que ele mostre para a criança, né? Então, por que que está errado? Por que que não é daquele jeito? Para que essa correção tenha sentido, tenha significado para a criança. E assim ela possa avançar nos níveis de escrita, certo? Então, era isso, pessoal. Um abraço!